Quatro medalhas no segundo dia para o Brasil no Mare Nostro de Canet. Finalizamos com sete nos dois dias de Canê, com as três de Monte Carlo, são dez medalhas até agora. A presença foi maciça do Brasil nessa competição e também foram, foram muito mais nadadores e países em relação ao que estiveram na etapa de Monte Carlo. Há algumas provas foram mais fortes, algumas provas nem tanto. Ah, neste segundo dia de Mare Nostro, o Brasil ganhou... Uh, duas medalhas de prata nas provas de 50 metros dado peito, com a Jennifer e o Felipe Lima, que já tinham sido medalhas no domingo, uh, com marcas melhores em Monte Carlo, mas nadando bem, mais uma vez, acho que os dois nadaram bem uh, no 50 peito. E o bronze veio com o Guilherme Guido no 100 metros, Costas, e o Luiz Altamir uh, na prova 200 por boleto. Falando especificamente sobre cada uma dessas medalhas, a, a Jennifer... É, mais uma vez sai bem do bloco de partida, acho que houve uma melhora na saída dela, é algo que vem, há algum tempo a gente vem falando, dessa vez ela nunca chegou tão próximo da Yulia Filmova, são quatro centésimos apenas, a parte nadada da Jennifer é realmente impressionante, a gente precisa fazer, eu sempre repito isso, eu quero ver que ela leve isso para a prova de 100 do sem peito. E uma das coisas que me chama a atenção tecnicamente falando, é de que a diferença do posicionamento da Jennifer, principalmente no segundo parcial da prova dos 100 metros nadado do peito, em relação à forma como ela nada os 50 peitos, de que como ela fica na vertical, nos últimos metros, no último segundo parcial do 100 peito dela, em relação ao que ela consegue manter no 50 peitos, me chama muita atenção, mas não é pouco não, parece uma nadadora diferente, como cai o quadril dela na volta dos 100 metros nadado do peito. Felipe Lima teve uma saída melhor que o Adam Piri, era um confronto que a gente queria ver, o Felipe continua com o melhor tempo do mundo esse ano, foi batido por 15 centésimos pelo Piri, que ganhou a prova dele na parte nadada, foi na parte nadada e até ontem à noite até conversei com o Felipe, e o Felipe me disse algo que eu tinha visto durante a transmissão, um pouco de descoordenação do nado dele no final da prova, mas foi interessante, mais um bom resultado para o Felipe acredito que o Felipe vai nadar melhor no final de semana. Lembrem-se que o Felipe tem 34 anos de idade, teve cinco esforços de 50 metros de do peito em 24 horas, sábado para domingo, ou seja, acredito que hora maior descanso no final de semana deve nadar melhor. A que nunca sabe, com certeza, mas é uma expectativa. A medalha de bronze do Guilherme Guido, na minha opinião, foi uma prata perdida, e foi mesmo, porque o Guido teve uma boa saída, não tão boa quanto o Michael entro, mas faz uma parte nadada muito boa. Foi bom demais a virada do Guido, perfeita, excelente a virada dele. E ele vinha bem, ele errou na transição. O que é a transição? É a fase que você sai debaixo da água, na fase submersa e rompe a superfície, não foi perfeita, acabou meio que se atrapalhando ali, e mesmo assim ainda mantinha um bom segundo lugar, acabou chegando deslizando, e esse deslize aí, nove centésimos, caiu do segundo para o terceiro lugar. Nadou para 54, era mais ou menos o que se esperava, foi positivo, uma medalha para essa fase de treinamento. Depois de ter nadado mal no primeiro dia, nadou mal mesmo, os 200 e os 400 metros de estado livre, o Altamiro tirou da cartola um 58 de borboleta, de forma muito arrojada, acho que, olha, o Luiz Altamir se há alguma coisa que a gente admira no Luiz Altamir essa, essa vontade dele, essa capacidade de sair de um mau resultado para ir lá e se recuperar e fazer uma, um esforço tremendo, ele é realmente sensacional, tem, eu, olha, tiro realmente o chapéu do Luiz Altamir que eu sei que é, é bom de treino, mas é muito bom de competição também, e esse 1,58 de borboleta é, foi tirado da cartola, ele realmente... Foi com tudo, passou forte, o final de prova não foi tão bom, né 31, 9 para os últimos 50 metros, com certeza deve ter pesado um pouco, mas mostrou exatamente a determinação do, do, do Altamir, que vai nadar esta prova no, no Campeonato Mundial de Guanju e nos Jogos Pan-Americanos eh, de Lima. Ontem, no segundo dia do Mar é Nostro, gostei demais da Katinka Rossu, mais uma vez um belo resultado. Katinka Rossu, que ficou em quinto lugar na prova dos... Uh, 200 metros borboleta, volta para nadar a prova dos, dos 400 metros. Então você sai do... depois do nada dos 400 metros, ah, não vai nadar 4, 33, 77, segundo tempo do mundo. Então isso é realmente, é, isso é catinca Rossu. Eu acho que essas, é, essas pequenas coisas, isso é pequeno, não é grande, isso é pequeno, é a capacidade de, de você absorver um mau resultado e tocar em frente, começar de novo. E na... Isso é ninguém faz tão bem no mundo hoje como o Katinka gostou. E ela faz realmente de uma forma espetacular. Prova dos 800 metros livre também me chamou a atenção a forma como o Henry Christensen senador, o, o norueguês, fez uma divisão negativa 3,54-15, 3,54-04, bateu o recorde da competição. Não foi bem o Miguel, hein? Miguel estava até bem na prova, caiu assim demais, mas terem uma ideia, os primeiros 400 metros do Miguel foi 3,59, ou 4,15. Aliás, nós tivemos Alguns nadadores brasileiros que não foram nada bem, e eu não acho nada mal. Eu não tenho problema algum em criticar o um nadador quando vai mal, porque quando ele vai bem, eu elogio. Então, mas em fase de treinamento, isso até se compreende. Mas alguns tempos foram um tanto distante de alguns tempos razoáveis. Leonardo Santos, Caio Pumbudiz, Gabriel Roncato, são três nadadores que se esperava mais. Afinal, isso é, um, é uma viagem importante, eles estão desfrutando de uma oportunidade de poder competir, num, num, ter uma experiência para melhorar a temporada deles e que não foi desfrutada. Você não, não vai esperar que o nadador, toda vez que ele caia na água, vá fazer o seu melhor, claro que não. Mas ele tem que desfrutar da oportunidade e os três dessa vez não ficaram nem próximos, talvez, de algum tempo razoável. O que acontece, viu gente? Acontece, com certeza. É, eu estou falando, mas eles estão muito mais preocupados que eu posso ter certeza disso, como seus treinadores. Isso faz parte do esporte. É importante que as pessoas entendam ah, o que acabou, está morto, está afogado, não, não, não, não, não é isso não. Faz parte do processo, faz parte, mas. Quando o nadador nada bem, ele é elogiado, quando ele nada mal, ele precisa ser criticado. Tivemos vários nadadores que fizeram prova assim, meio ok, razoável, você aceita. Mas quando vai muito mal, aí você realmente tem que, é, é, é, não é destacar, mas sim mencionar até para que possa é, ser enquadrado. Todos nós queremos o melhor da natação brasileira, é aqui que a gente está falando disso todos os dias. Na prova Dentro das provas masculinas do segundo dia, a prova que mais me chamou a atenção, aquela que mais me saltou os olhos, continua sendo o Daya Seto. O que tinha ganho uh, todas as provas que nadou até agora, ganhou as provas dele que nadou em Monte Carlo, ganhou mais uma vez agora em, em Canê, vive uma grande fase, venceu os 200 borboleta com 1:56.77 e 77. Gostei demais também do 400 metros nado livre, uh, feminino, mais uma, um belo duelo entre a Ana na nadadora da Hungria, contra a Delfina Pignatello, nadadora da Argentina. E uh, no dia anterior, a prova foi decidida por apenas oito centésimos e agora foi definida por apenas seis centésimos. 4, 6 centésimos. 4,655, 4,661, novo recorde argentino a Delfina. Que fase vive a Argentina, Delfina Pignatelli? E olha, terceiro índice olímpico da Delfina, agora tem os 400, 800, 1500, é realmente a sensação da natação argentina e a gente comemorando uma nadadora maravilhosa, tecnicamente muito bem. Dessa vez, nadou sem os, os fones de ouvido, que ela acabou até mencionando nas redes sociais que ela se esqueceu e acabou nadando da prova no dia anterior, quando bateu o recorde sul-americano dos 800 metros na do livre Não gostei dos 100 metros na do livre masculino, mas não gostei mesmo. Achei uma prova fraca, achei uma prova uh, que até ficou devendo, 49-13, para ter vencido essa prova, achei bem fraca mesmo. E um detalhe, uh, lembrando que o, o, o, o Mehdi acabou, acabou o melhor nadador francês, acabou bobiando, Caiu na, na série na final B e venceu a série na final B e teria sido segundo lugar na prova. Eu até durante a transmissão fiquei muito surpreso com o sétimo lugar do João de Luca, porque o João de Luca estava na briga. E eu acabei acho que nos metros finais o João ali não fez uma chegada adequada. Uma das coisas interessantes que eu até reporto para vocês até uma um, um inside information. A transmissão do Maratona está sendo feita do Rio de Janeiro, então nós recebemos o sinal internacional com a geração das, das, das transmissões das competições internacionais. E posso dizer uma coisa com sinceridade, a, a geração de imagens do é Nostro tem deixado muito a desejar, tanto de Monte Carlo como de Cannes Nós não temos uma informação adequada, então muitas vezes, para ser sincero, eu fico até com a minha informação prejudicada, eu não consigo passar a informação que eu gostaria. Então, por exemplo, a chegada do João, por exemplo, eu não sei como foi, eu sei que o João estava na briga e quando eu vejo o João chegando, chegou na sétima colocação. Então, eu não sei o que aconteceu naqueles dois, três últimos, as últimas braçadas ali, para dar uma informação adequada para vocês. Era isso, gente. A gente fica por aqui. A gente vai voltar no final de semana. Final de semana tem sábado, Mare Nostro, Barcelona. Domingo, Mare Nostro, Barcelona. No sábado, a transmissão será em videotape e domingo é ao vivo. Uma da tarde, Sport TV 3. Depois eu passo o horário qual vai ser da transmissão do sábado. Os dois dias, hein? Transmissão no Sport TV. No sábado, transmissão, videotape e no domingo ao vivo. A gente se vê. Até lá.